Muito bem, aqui é o ponto do ônibus. Então tudo é esse aqui. Daqui começa a caminhada para ir pro Feldberg, Vamos. Aqui tem um informações, então tu pode chegar aqui para tirar alguma dúvida. E aqui começa a trilha. vambora. embora. Cuidado a hora de pegar a sua informação que pode estar assim, ó. Aí tu não consegue ver a placa é de cima ali. Tem que ficar muito atento porque dentro aqui da floresta não tem nada. Então não tem ninguém. Se perder aqui, ainda mais nesse frio. Complicado. Tipo, é a maior montanha aqui da, da região de Baden-Württemberg. Então é o Feldberg. E a gente está indo pro lago. Que pelo visto então fica no pé desse, dessa montanha, né? muito bem já estamos quase lá uma caminhadinha bem de boa de fazer bem tranquila ah, para quem está aí no sul de, da Alemanha né que tem acesso aqui fácil ao Titisee um caminho bem bem fácil de se fazer e vamos ver como é que é o lago em si né Vamos quase lá muito bem chegamos aqui a uma parte o caminhão já não passou mais, né? Então aqui já fica uma caminhada bem mais complicada. Aqui o negócio que tá fofo. Ó. Ali já tem um, um mini lago congelado, mas a gente espera que o quero dizer não esteja que é maior né informações também temos por aqui Vou passar nessa pontezinha aqui ó a gente ver algo aqui é um que tipo não se pode tomar banho em tempo nenhum é reserva natural nós estamos caminhando em volta aqui do lado né vamos pegando mais boas vistas Vou parar para comer alguma coisinha também e pronto Quem vier pela subida aqui do House na tua, fica ligado, porque a subida é bem íngreme, ó. Você tem que subir subindo tudo assim, na neve, não é fácil não, mas a distância pelo menos é pequena, então é de boa. Bora. Bom, aqui é uma estação de esqui. nessa estação de esqui já tem algumas pessoas aí esquiando. Como vocês podem ver, e é isso. Vamos embora. A estação de esqui está meio vazia, né? Talvez por causa né, do, do vírus, mas ainda tem algumas, algumas pessoas. Só que, como o teleférico não está funcionando, as pessoas estão subindo a pé. Pra des descer assim, aí desce com um ali, várias várias paradas, mas aqui é bem maneiro, quero voltar aqui pra fazer um snowboard. Muito bem, aqui acaba a caminhada, já tá chegando no ponto, então aqui é o ponto, daqui 10 minutinhos tá 8 minutos, tá chegando e nós vamos voltar pro trem, partiu.